e agora a gente vai explicar pra vocês algumas abreviações que a gente pode usar quando estiver conversando com um amigo no whatsapp, né, Sarah? no, no e-mail, né? Camês descolado. Camês descolado, muito bem. Mas antes você já sabe, se inscreve lá no canal da Sarah, fala aí Sarah do seu canal. Inglês dentas horas. Só isso? É. É. Sigam lá também nas redes sociais, se inscrevam nesse canal aqui também. A galera pode escrever whatsapp What's up, hum. what's up, <risos> pode, pode, a forma correta de escrever é what's up, uh -huh. mas é quando a gente fala muito rápido, né, que nem o e aí, uh -huh. né, fala what's up, what's up, what's up, Ah, e tipo, é, significa tipo, e aí, beleza, é, tá tudo em cima, é. enfim. What's up, how you doing? How you doing? How you doing? How are you? Só que com as letras, né, Sara? O legal. interessante disso é que o R uhum. tem esse som de R, que é o mesmo som da palavra R, idêntico com o U, hum. o U. Quando você fala a letra, o you, uhum. você também tá falando you. Então vai de contexto. Mas como aqui, na, quando a gente tá conversando, né? Eu posso falar you toda hora. Escrever o you é you. É, fica how are you. How are you. É, o som das palavras tem o mesmo som das letras. Né? Bem louco. Também nós usamos essa aqui, ó. Great. <risos> Esse eight, lógico, é a pronúncia do... Do número oito, né? Do, é, é. Então, assim, se você sabe pronunciar oito, que é eight, uhum. você sabe falar ótimo, que é great. Então, eu colocar um gr yeah, yeah, Great. Great. Legal! Também usamos esse OMG. Oh my god. Oh my god. Que significa, ah, meu Deus. É. Ah, meu, são... E, são, meu e também dá pra falar só as letras. Dá pra falar assim, OMG. Hum. Agora que você fala disso, lembrei de outra, a gente não usou na conversa. É TGIF. Yeah, thank God it's Friday. Isso, e também pode ser falado com as letras, né? Sim. TGIF. Mas só nas sextas-feiras. Today. Today. Today, quando você põe. Da mesma forma do eight no great, o today também, que o som do two é um, dois, que é two também. E aí é só lembrar de deixar o T limpo, né? Uhum. But... To. To. Today. Today. Yeah. Tomorrow. Pedi. Tomorrow. Dá pra colocar o dois e um. Morrow. É, né? Morrow. Morrow. Né? Não uhum. Dá pra falar to you e por saúde. A gente falou dessa L-O-L. -L. <risos> hum, muita gente me perguntou o que, que significa L-O-L, -L, Sarah. Uh, League of Legends. LOL <risos> significa laughing out loud. Então uhum. é uma abreviação. Que nem o oh my gosh. Uhum. Né? Oh my god. Uhum. Então LOL o -L é a pessoa que tá rindo em voz alta. Então, normalmente a gente pensa em uma pessoa que tá gargalhando. Sim, é... Porque vai. Põe! Aí a gente, em português, a gente põe o kkkkkk. E, na verdade, digita como? Como é que a gente tá rindo no celular? Empolgante! E se não for usar o well well e for usar o kkkkkkk, não colocar só três ks Porque é o... É a sigla do ku Cooks Clan, né? Que é, é, geram um racistas. Então. Uhum. então, assim. Eu Cuidado sempre com os casos, vejo. Né? Quando eu vejo três Ks, eu fico. ai <risos> Você já dá um negócio Ai, é, meu Deus, não é... para. E os americanos comentam isso. Ah, mas... é, então conversando com americanos, você for rir. Não, não me coloque 3Ks. Dois K, ou quatro Ks, não três, ou LOL well, que. Well, okay? uhum. Ou hahaha. Eu é, já, já é. resumi tudo, né? Um LOL. Well, well. E pra finalizar esse wanna. wanna é uma contração de want com o to want uhum. é what, to é to together fica wanna uh -huh. tem outra wanna. também Aqui não foi na conversa mas é bem, bem, bem legal falar Gonna. gonna que é going to é como a gente é apressado que ia falar tudo rápido, Gonna, I'm gonna work, vou trabalhar. Isso, então você pode usar tudo isso nas suas conversas pelo WhatsApp ou por e-mail, mas lembrando que são, uh, isso é muito informal, né, Sarah? É, bem informal. Eu não falaria assim com um chefe, uhum. é, depende muito da sua intimidade com a pessoa, então eu sempre uso para os amigos mais próximos, uhum. mas não fale isso com o chefe que... Não sou legal, só não pode esquecer de, de escrever da forma certa depois. Claro, não ficar viciado Isso, não né é. e esquecer a forma correta. Comenta aqui embaixo, deixa uma frase aqui pra gente usando essas abreviações em inglês Vamos ver quantas frases você consegue formar, né? Aí e vamos eu... ver se tem mais abreviações também, né? Que a gente Com não certeza. mencionou aqui, você uhum. deve ter visto, você uhum. pode anotar aqui também. É, você conhece alguma que não foi falada aqui nesse vídeo? Coloca aqui embaixo e ajuda os, outros, os seus outros colegas a aprenderem mais. E eu e a Sara é. a gente vai responder todas. Yeah. Tem que responder, hein? <risos> ok. Então, like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever lá no Inglês em Horas, no canal da Sara, pessoal. Aciona o belzinho, clica no sino, se inscreve nesse canal também. E dá uma, deixa eu ver, e é só isso. <risos> e lembrem-se todos, See you around! around. <risos> no, não, não, vai. Vai. See, See you around! around. <risos> <Vai. Aê>. Bye! <risos>